A Paraíba começa agora o Muito da redação desta sexta-feira. O deputado estadual Anísio Maia, do PT, confirmou a pré-candidatura de Luiz Couto ao Senado Federal. De acordo com o petista, Couto aguarda apenas uma posição do PT Nacional e um convite formal do PSB para entrar na chapa de João Azevedo. A Paraíba tem 295 gestores públicos com contas reprovadas nos últimos oito anos, de acordo com o Tribunal de Contas da União. O número equivale a quase 4% do total de pessoas reprovadas. No Brasil, mais de 7 mil gestores foram inabilitados pelo órgão. E o Tribunal de Justiça da Paraíba derrubou a liminar que suspendia a obrigatoriedade da afixação de cartazes contra discriminação por orientação sexual. O desembargador Marcos Cavalcante acatou o pedido do Estado e a lei voltou a ser válida em todos os estabelecimentos da Paraíba. Este foi o resumo desta sexta-feira. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!